Está precisando de seguro para a sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí, família, beleza? Eu sou Diogo011. No vídeo de hoje, vou falar para você aí que caiu o preço da Titan 160 2023 e a 2022 aqui, ó. Também caiu o preço. Vou contar para você no vídeo de hoje e vou contar para você também como o possível motivo. Nessa queda de preço, caiu muito o preço da Titan 2023. Foi a maior queda aí desde que ela foi lançada. Então vamos trocar essa ideia aí para saber quais são os prováveis motivos e também vou te deixar informado que todo mês atualiza a tabela FIP da Titan 160 e eu trago aqui para vocês, atualizando se houve aumento ou se houve queda de preço da 160, tá? Então para você que quer acompanhar aí no mundo das motos, o valor da 160, se ela tá valorizando ou se tá caindo o valor, se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo que todo mês eu trago aí para vocês. Fechou? Seguinte, família. É nesse mês de abril teve a maior queda aí do valor da Titan 2023, tá? Eu tô falando da usada, não é da 0 km não. Da 0 km tá o mesmo preço, não mudou nada. Já olhei lá no site todo dia, eu acompanho o preço da nova e não não teve alteração, tá? Eu acredito que a Honda só vai alterar agora quando lançar 2024. Então é o seguinte, a 2023 conta valendo a tabela FIP dela. É, até mês passado, que era semana passada, né? Hoje estou gravando dia 3 de abril de 2023. Então, até semana passada, ela estava custando no. Tabela FIP. é 17 mil. Deixa eu parar aqui, né? Que o caminhão acho que vai virar. Não vai mais. Foi: 17 mil 726 reais. Era a tabela FIP dela. A queda de preço. Foi de 2,8% É muito grande essa queda Viu rapaziada Normalmente a queda Uma queda já considerada alta é de 1% Esse mês foi 2% Então é bem alta essa queda Pra quanto que foi o valor atual? O valor atual da tabela FIP Da Titan 2023 É R$ reais. Caiu quase 400 reais de um mês para outro. É muita coisa, hein? E por que você acha que caiu tanto assim o valor da Titan? Conta para mim. O que, que você acha que deve ter acontecido para cair 400, me... 400 reais da tabela VIP de um mês para outro? Na minha opinião, é por causa da concorrência. Concorrência é a melhor coisa que tem. Pra gente ser consumidor, tá? Porque aí os preços começam a baixar O que que acontece? Foi uma coisa... O que deve estar acontecendo, na minha opinião, né? Que é uma coisa que eu já falei em outros vídeos Aqui do canal Que agora com o lançamento da Twister 300 No preço que ela tá Custando aí cerca de 22 mil reais O pessoal que ia comprar Titan, é Muita gente tá migrando pra Twister 300, porque a diferença de preço É muito pequena tá? E a moto é Totalmente diferente, né? uma moto Superior, a cilindrada é maior A moto é, corre mais A moto ela é mais completa Em todos os equipamentos tá? Por enquanto não sei Nenhum ponto negativo da Twister Vamos ver se aparece algum aí Se você souber algum ponto negativo da Twister de 300, deixa aqui nos comentários Que eu por enquanto não sei Tá? então muita gente migra da titã pra twister é, a não ser o pessoal que quer mais economia é óbvio que a 160 é mais econômica que a twister isso é óbvio é, vai economizar na gasolina vai economizar a manutenção então pra quem quer economia vai de 160 tá mas pra quem anda pouco com a moto não pensa tanto assim na economia o pessoal já acaba pegando a twister Acredito que seja por isso é, que deu essa queda de valor Quando cai muito valor, família, é porque não está tá vendendo O pessoal está tentando vender a moto e não está conseguindo um valor tão alto Está acabando vendendo a hora mais barata Então não adianta o pessoal querer vender uma Titan 2023 com preço muito alto se com um pouquinho mais o pessoal já pega uma Twister e Twister é zero quilômetro, não é nem usada, né? Então eu acho, que acredito que seja isso o que deve estar tá acontecendo, tá? E já o preço da Titan 160 2022, que é essa que eu tô andando aqui, caiu também, tá? Não caiu, não teve uma queda tão grande. Era R$17.266 e caiu pra R$17.266. E 19 reais Então baixou cerca de 250 reais. Caiu bastante também. Mas não foi igual a 2023. Caiu quase 400 né? Foi uma queda quase o dobro do, dessa minha aqui. Então é, eu acredito aí. A procura de 160 usada. Tá tendo, né? Porque é uma moto que o pessoal gosta muito da 160. Já a fã, família, a fã teve aumento de preço. Foi um aumento bem pequenininho, mas teve, porque quer dizer que o pessoal tá procurando mais fã do que titã, entendeu? Tem, tem mais procura de fã do que titã, porque a titã ela tá um preço alto, então o pessoal tá acabando comprando mais a fã usada, tá? É sempre tô falando das, das usadas comprando a fã usada do que a titã, tá? Pelo preço, a questão de preço, não é que não é porque a moto é pior. Uma que a outra, tá? As duas motos são excelentes Mas em questão de preço O pessoal da pegada tá procurando mais a fã Por isso a tabela FIP dela Teve aí um pequeno aumento Beleza? E o que, que vocês acham sobre isso? Vocês concordam comigo? Concorrência é muito bom, família É... Por causa desse negócio da concorrência Que a Honda tá trazendo novidades aí Já trouxe a Twister 300 Vai trazer agora... A XRE 300 Saara Que eu tenho certeza que vai ser outra moto top E tô esperando também a 160 top Tomara que a Honda traga uma nova moto Uma moto repaginada Que é isso que a gente espera, tá? E até com um valor me menor Imagina só se a Honda lança aí Uma Titan 2024 Totalmente aí repaginada Mais atualizada, com mais equipamentos E com valor menor Isso é tudo que a gente espera você não concorda? que A gente paga uma, uma moto melhor e mais barato Assim como aconteceu com a Twister Deve acontecer com a XRE E eu espero que aconteça também Com a nossa 160, tá? Vamos ver se a Honda vai acertar No lançamento de todas as motos Nesse ano 2023 E eu vou trazer aí aqui no canal Os lançamentos para você Assim que a moto é lançada Eu já... Trago o um vídeo para você falando as novidades e a minha opinião também. Fechou, família? Tamo junto aí. Tá para o próximo vídeo. É nóis. É Marcha 160. Tamo junto.